Oi, eu sou a Clarissa Paiva, eu sou membro da ONG, líder do capítulo de Pouso Alegre, da Faculdade de Direito. Meu nome é Isabela Marques. Meu nome é Mariana Paiva. Maiana de Franco. E a gente é do capítulo de Pouso Alegre, da O Meu nome é Caio Aldo, sou estudante de Direito, tenho 22 anos. Sou membro do capítulo da OAM aqui em Pouso Alegre e membro do comitê coordenador. A gente está aqui hoje na Câmara Municipal de Pouso Alegre. E a gente está hoje realizando o nosso primeiro evento aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a PEC 241-55. É, para demonstrar para as pessoas um debate justo, um debate construtivo sobre a PEC 55-241. que vem totalmente em contraposição com os valores do AM, que é de tipo, pró-saúde, para o acesso a medicamentos. É, não deixem de acompanhar Twitter, Facebook e o site institucional. também. aí. É, fica cheio, fica bom.